Após uma caminhada ecológica no meio da mata, em contato com a natureza, com a sua energia, vamos terminar então a nossa caminhada, domingo de manhã, fazendo uma massagem natural com os pés no barro. Olha só que delícia, meu Deus! Isso é sentir que a gente veio do barro e vai voltar para o barro, mas enquanto a gente está aqui vamos brincar, trocando de energia com a mãe natureza, sentindo essa emoção, essa alegria no coração. Fantástico, faça isso. Olha, ah, a sua cidade não tem barro? deu um jeito, faça hum. isso. É divino. Grande abraço e não mascar.